Então, continuando a nossa discussão de energia, né? como vocês acabaram de ver na aula 15, a gente desenvolveu um argumento do que seria constante ao trazer um objeto de uma altura a outra, ao longo de vários caminhos. Né? E, e daí a gente conseguiu desenvolver a ideia de trabalho né? e depois de energia cinética. Né? É, a gente, no final das contas, acabou vendo e existiam dois tipos de energia. Eu vou discutir um pouco mais cada um dos tipos para a gente entender melhor o que elas significam e como que a gente pode usar isso na prática para resolver problemas e para entender melhor do, dos sistemas físicos que a gente está interessado. Né? Então, basicamente, existem dois tipos de energia dentro da mecânica, tá? Vamos chamar de energia mecânica. Qual é a vantagem, de novo, de se trabalhar a energia? Que no futuro, na medida que vocês forem aprendendo outras é, outras teorias e outros outros conceitos, outras abordagens dentro da física, vocês vão ver que sempre vai existir uma expressão para energia. Então em algum ponto do curso, vocês vão entender que tu pode integrar tudo junto, energia elétrica, energia mecânica, energia química, energia térmica, de maneira que existe uma lei global de conservação de energia, que um tipo de energia se converte no outro, mas que a energia nunca, nunca é subtraída do sistema, assim, nunca some, nunca aparece, ela só se converte de um tipo no outro. Mas então, por enquanto, vamos, vamos nos restringir à mecânica né? Que é o que a gente está falando né? Existe a energia cinética tá? Que a gente simboliza por K Por causa da, da palavra original em inglês Que está associada à velocidade E ela tem sempre a mesma expressão a massa vezes a velocidade ao quadrado. Da onde que a gente tirou isso? Lembrem da, na aula passada, né? na, na equação de Torricelli, se a gente substitui a equação de Newton ali dentro, aparece essa massa S2 e o trabalho do outro lado. Né? Bom, claro que essas ideias são todas validadas por experimento. Né? A gente quer dizer ao longo dos anos foram realizados uma quantidade muito grande de experimentos. Essas ideias tem quase 200 anos, né? elas ficaram bem claras no início do século XIX e desde lá se vem tentando comprovar isso e, e essas ideias sempre se, se justificam, quer dizer, não é só uma coisa que a gente está inventando. Né? E outro tipo de energia associada com a posição é chamada de potencial. Sempre associada à posição. Quer dizer, na medida que eu, que eu modifico um objeto, tá, dentro de, a posição dele dentro de um sistema físico, muda ou, ou aparece ou desaparece ou, ou se altera uma das forças que estão agindo nesse objeto. Então, isso dá, dá origem a uma energia que se chama de energia potencial. Aqui a gente pode falar principalmente de dois tipos. A potencial gravitacional... que que a gente falou na aula passada né a potencial a gente sempre em geral simboliza por U, tá então a potencial gravitacional mgh e a potencial elástica que depende do meio elástico vamos tentar entender um pouco a origem é, dessa concepção de energia bom a cinética é relativamente simples de entender, né? A gente é, pensou numa bicicleta, é, num caminhão ou num avião, tá? Ambos a mesma velocidade, tá? Qual dos dois? Então a gente está pensando em energia. O que, que é energia? É a capacidade que um sistema físico tem de realizar transformação quando colocado em contato com outro. Sistema físico. Então, imagina que qual desses dois sistemas tem mais capacidade de transformação? Ah, eles se chocam com outro veículo, com uma parede, com alguma coisa assim. O avião. Então, tem alguma relação da energia com a massa. Certo? Bom, também tem com a velocidade. Mas como é massa vezes velocidade? Se eu dobrasse a velocidade da bicicleta, ela realiza o dobro de modificação ao se chocar com outro sistema, o que a gente verifica na prática é que tem um, um, uma relação com a velocidade ao quadrado, quer dizer, se eu dobro a velocidade, a quantidade de energia no sistema quadruplica e por isso aparece a velocidade ao quadrado. No futuro vocês vão ver é, é, maneiras mais... Uh, sofisticadas e mais uh, precisas de desenvolver essa ideia, né? usando cálculo integral e diferencial, por exemplo. Mas agora é, basta a gente entender o que está envolvido na, na energia, certo? Bom, a gravitacional significa que em cada posição associada a um campo gravitacional tem uma diferença de energia. Olha, eu tenho vários objetos numa prateleira, tá, aqui está o chão, eu tenho vários objetos numa prateleira, todos são idênticos, tá, qual deles tem mai maior energia? Então, eu poderia pensar, vamos desprezar o esforço que seria necessário para derrubar o objeto, tá? Só para não atrapalhar o nosso argumento. De qualquer forma, esforço, esse esforço é o mesmo para todos. Então, vamos... Imagina que eu desloco esse objeto um pouco para a direita. O que, que acontece com ele? Nada. Digamos que eu desloco esse objeto um pouco para a direita. Ele cai dessa altura. Ele vai sofrer uma certa deformação. Digamos, vai... Disso, ele vai ficar com um da, das arestas... É, é, Deformadas tá? Digamos que eu faça a mesma coisa com esse objeto Ele vai ficar mais deformado Vai cair de uma altura 2H Digamos que eu faço isso com o terceiro objeto Ele vai ficar mais deformado ainda a tocar no chão Ou a se chocar no chão Ele caiu de uma altura 3H Então o, o nosso raciocínio é que quando uma certa força Trouxe o objeto daqui até aqui ou até aqui ou até aqui enfim né quer dizer eu tive uma força que era mg pelo menos né para superar o peso dele e assim poder fazer com que ele se mova para cima como essa força foi agindo ao longo de uma certa distância ela carregou o objeto essa é a nomenclatura com uma certa energia gravitacional aonde que tá essa energia está armazenada no objeto Na verdade, entre o objeto e a Terra Que está aqui embaixo Por quê? Porque quem dá origem a essa aceleração gravitacional é a Terra Então, os objetos estavam juntos vamos pensar nesse pacote e na Terra E eu fiz uma força para separar um do outro Que é esse objeto e a Terra se eu largar os dois de novo, eles vão se unir, por causa da força gravitacional. Então eu posso pensar também que ao separar um objeto do outro, eu estou carregando esse conjunto de uma certa força. Da onde que vem essa força? Ou da onde que vem essa energia da minha força sendo executada ao longo de uma certa distância? A gente vai falar um pouco mais desse, dessa concepção dentro do campo gravitacional quando a gente estiver falando de gravitação na segunda parte do curso. Né? Mas eu acho que é bastante claro para vocês que o objeto que está mais alto tem mais energia que o objeto que está mais baixo. Pensem na, na, no tipo de transformação que ele poderia produzir. Bom, a elástica está relacionada com a elasticidade de algum sistema físico. O que, que é a elasticidade? O, o A elasticidade é tu deformar um sistema físico e, ao te remover a força, ele volta à posição original. Então, olha, eu poderia deformar esse sistema. Eu estou fazendo força aqui com meu dedo, a hora que eu solto, ele volta à posição original. Então, eu poderia usar essa deformação para mover o objeto. Então. Nota como eu estou armazenando energia, no caso aqui no, no plástico, no polímero, tá? E a, eu, quando eu solto o dedo, essa energia se transforma em velocidade, ou melhor dizendo, a energia potencial se transforma em energia cinética. Então, claro, a gente fazer um modelo da força de um objeto complexo como esse que eu estou usando de exemplo, é mais difícil, mas a gente pode pensar em objetos mais simples. Vamos pensar numa mola. Tá? Que está presa a uma extremidade. Tá? E que eu, eu vou comprimir essa mola. Ela está. Aqui é, é a, a região de, onde ela está neutra, digamos assim. Ó, não está nem comprimida nem expandida. Tá? E a gente sabe. Que a, a força que essa mola exerce quando eu tentar comprimir ou distender ela É proporcional à distância que eu estou tirando ela do equilíbrio Quanto eu estou removendo ela do equilíbrio né? A gente costuma escrever assim, menos Kx Nota que esse K minúsculo Isso é lei de Hooke tá? Isso é lei de Hooke Nota que esse K pequeno, minúsculo, que eu escrevo assim, é a constante da mola, uma característica da mola, que não tem nada a ver com esse K maiúsculo, que é a energia cinética. Então, só cuidem para não confundir. Bom, então, se eu é, modifico né, um sistema elástico, claramente eu estou armazenando alguma energia dentro dele. Essa é uma energia potencial elástica. Tá? e a, nesse caso a energia potencial elástica na gravidade é mgh no caso de uma mola é um meio do cada mola a distância que eu removi ela do repouso ao quadrado tá essa energia potencial elástica é a integral da força né então no, a gente não de novo não pode discutir ainda isso em detalhe mas sempre existe uma relação entre a força e a energia potencial associada a essa força tá mas como que eu uso isso né quer dizer tudo bem o conceito de energia pode ser útil mas como que eu que eu posso me valer desse conceito para facilitar uh, a solução dos meus problemas tá então vamos pensar num exemplo uh, simples o que eu estava dizendo na aula passada Tá, vou só lembrar para vocês é que se o sistema está isolado tá ou se ele está sujeito a um campo conservativo digamos assim a gravidade tá se ele está isolado e não tem trabalho externo a diferença entre as energias é, se compensa quer dizer o que eu perco de energia cinética eu ganho com energia potencial. O que, o que isso significa, estou retomando o que eu falei na aula passada, né o que isso significa é que, ou outra maneira de falar a mesma coisa, é que se eu somo a energia final, toda energia mecânica final, ela tem que ser igual a toda energia mecânica inicial. Que é a mesma coisa que dizer que a energia se, se conserva, né? Quer dizer, se mantém constante que é a mesma coisa que dizer que a variação da energia é zero. Tem várias maneiras equivalentes de falar isso. Então, significa que a cinética mais a potencial final é igual a cinética uh, mais a potencial inicial. Mas quando é final e quando é inicial? Bom, eu escolho porque vai ser sempre verdade, independente de quando é final e quando é inicial. Então, eu vou escolher dois instantes. Eu tenho a bolinha a uma certa altura H, isso aqui vai ser inicial para mim. E depois, eu tenho a bolinha no chão. O que, que a gente sabe da nossa experiência? Eu estou largando a bolinha com velocidade zero, de uma altura H, ela vai, vai cair por causa da ação da gravidade, logo antes dela encostar no chão, ela vai ter velocidade V, altura zero. E tá? isso aqui para mim vai ser final. Então, bom, vamos escrever. Vamos escrever essa equação. Energia cinética final, 1 meio de MV. Vou falar V final para ficar claro. Ao quadrado. Mais energia potencial final. MGH final tá? Vou botar aqui explicitamente. Depois a gente suprime essas coisas quando fica claro, mas agora eu vou colocar explicitamente para ficar bem claro. Então, isso aqui cinética final, potencial final, situação final. Tem que ser igual a mesma coisa na situação inicial. Vou escrever assim só para vocês relacionarem a cor à situação. Bueno. qual é a minha altura final? Zero. Então esse termo aqui sai. Qual é a minha velocidade inicial? Zero. Então esse termo aqui sai. Então o que me sobra é assim. É, vou, vou brincar com as cores para vocês associarem uma coisa com a outra. Olha, a massa não muda, né? Então, a massa corta com essa, tá? Então, o que, havia, o que tinha na situação inicial, que era só energia potencial, só a altura, se transformou no que tinha na situação final, que é só velocidade, só energia cinética. Aqui a gente está vendo exatamente é, é, o que a gente falou lá no início, né? altura se transformando em velocidade. tá mas de novo a gente não, não é correto falar isso porque a altura não se transforma em velocidade né? Eu não poderia igualar h com v nem com v quadrado nem nada assim. mas essa composição de altura com massa e com gravidade se transforma nessa composição de massa com velocidade. Nota por que que tem, por que, que esse corpo lá em cima tem energia porque ele tem massa? E, além do mais, porque existe a força gravitacional, a aceleração da gravidade. Tá? Então, é por isso que é necessária essa composição para transformar uma altura, ou para entender uma altura como uma energia. Bom, agora eu posso resolver diretamente. Né? Minha velocidade final é igual, passo 2 multiplicando, 2gh. Tá? Ou velocidade final... É igual a raiz de 2GH g H inicial. Ah, se eu larguei o objeto de 10 metros. 10 metros. Vezes 10, 100. Vezes 2, 200. Raiz de 200. Uh, perto de 13. Tá? Então, bom. Mas eu poderia obter esse mesmo resultado de outra forma talvez então vamos pensar no que a gente tinha antes né eu vou desenhar a mesma situação ou, ou vou deixar essa mesma situação aqui de lado para vocês acompanharem né essa situação e vou escrever a equação de Torricelli eu vim de H para zero né? quer dizer a bolinha veio de H para zero então inicial ou o que, que é delta Y? Y final menos Y inicial então delta Y final é zero inicial é H então delta Y é menos H então minha equação fica Qual é a minha velocidade inicial? Zero. Né? Eu larguei a bolinha, então a minha velocidade final, né, que eu estou aqui alternando entre duas nomenclaturas, né? em geral a gente usa V e V0 ou X e X0 ou XF e XI ou VF VI, eu acho que, é, que é é, dá para entender do contexto, né? A gente está sempre se referindo a duas situações, uma depois e uma antes. Então, quando é óbvio, a gente costuma só indicar a inicial que é V0 e a final fica é, a própria quantidade como daqui, né? Mas poderia escrever tudo em VF, VI, ia dar a mesma coisa, né? Posso fazer isso ainda para ficar mais claro para vocês. Tá? Então... Vf ao quadrado é igual a 2gh. Vf é igual a 2gh. Bom, que é exatamente o que eu obtive aqui com a energia. Tá, mas então se eu podia fazer isso com torre para que para que eu preciso dessa ideia toda de energia? Bom, agora pensa em outra situação. Essa situação é relativamente simples, porque a força é sempre constante. Então eu sei calcular. Eu saberia calcular a força constante da origem à aceleração constante E eu tenho as equações para aceleração constante Que é toda a cinemática que a gente viu na primeira parte Mas e se a força não for constante? Uma montanha russa O que, que acontece com o carrinho que sai de uma altura h E chega até um ponto v Até um ponto h0 com uma certa velocidade a o raciocínio usando energia é exatamente o mesmo porque eu tenho uma energia potencial que vai se transformar numa energia cinética tá o que acontece aqui no meio não me interessa eu sei que a energia se o carrinho não tem atrito eu sei que a energia total do sistema vai ser sempre a mesma se eu fosse calcular em termos de força a força que está agindo no carrinho é extremamente complicada, por quê? Porque em cada ponto que o carrinho está, a força que está agindo nele vai depender da tangente da posição onde ele está. É como se fosse um plano inclinado que está mudando sempre. Então a minha força ia variar ao longo do caminho, porque ela é uma componente do peso. Né? Lembrem que isso aqui, que essa força que está agindo no carrinho é mg, seno do ângulo né? Hum. desse ângulo né? pensem lá no plano inclinado como esse seno aqui é a tangente do caminho vai variar o tempo inteiro então eu teria que integrar essa força ao longo de todo o caminho é, em geral é muito complicado se é que eu conheço o caminho em detalhe o suficiente para escrever uma equação para ele e daí derivar o ângulo e daí poder integrar a força com energia eu não preciso pensar em nada disso. Tá? Se eu tivesse atrito, então já que a gente falou nisso, né? Se eu tiver atrito, tá? O que, que vai acontecer? Imagina que o objeto está se movendo para cá. Certo? Aonde está a força de atrito? Para cá. Tá? e o deslocamento do objeto é para cá, digamos, tá? Então o trabalho da força de atrito vou escrever assim, vai ser, vou escrever tudo como vetor, tá? Mas olha, vocês lembram lá do produto escalar que isso é igual o módulo de um, o módulo de outro vezes o cosseno do ângulo entre eles. Certo? Qual é, o cosseno, qual é o ângulo, em primeiro lugar, entre o deslocamento e a força de atrito? Tá? 180. Qual é o cosseno de 180? Menos 1. Um. Então, o trabalho da força de atrito é sempre negativo. O que significa um trabalho negativo? Várias coisas, em primeiro lugar, significa que essa força não está contribuindo com esse deslocamento. Muito pelo contrário, está atrapalhando falando numa linguagem informal. Tá? Quer dizer, ela é sempre contrária ao deslocamento. Se eu estivesse deslocando o objeto para cá, a força de atrito seria no outro sentido. Porque essa é sempre a característica dela. De, outra forma de entender isso... é que a força de atrito... está removendo energia. Lembra que a gente tem a equação... Da, da, do teorema trabalho energia, energia. Né? A relação entre trabalho e energia. Olha, se o trabalho que existe é o trabalho de uma força de atrito... Se o sistema está completamente isolado, o trabalho é zero. Mas se tem atrito, tem o trabalho da força de atrito. Olha, o trabalho da força de atrito é negativo. Então ele está tirando energia do sistema. Certo? Outra maneira de escrever isso é assim, né? Porque isso é isso. Então se, o se tem força de atrito, a energia do sistema está sendo diminuída. Sempre. Como o trabalho é sempre, como o atrito é sempre contrário ao deslocamento, a força de atrito está sempre removendo energia do sistema. É por isso, tá? Vou. É por isso, por exemplo, que eu largo uma bolinha, tá? Ela cai. E ela sobe até uma altura um pouco menor do que originalmente. Depois ela cai, sobe a uma altura um pouquinho menor de novo. E assim por diante. Eu poderia calcular... Olha, ó, vamos discutir um pouco mais isso. Tá? Vou fazer de novo. essa é uma situação é bastante interessante eu tenho uma bolinha que tá uma altura H tá vou chamar de H0 tá da onde ela saiu tem uma massa aí se não não houvesse nenhum tipo de atrito nenhuma perda de energia o que, que eu esperaria que a bolinha bate aqui sobe até a altura que ela tava bate de novo sobe até a altura que ela tava indefinidamente. Mas o que que acontece numa situação real? Ela cai, vem até aqui, cai de novo, vem até aqui, cai de novo, até que chega um ponto que ela não não quica não mais. Bom, essa, essa bolinha tinha energia. Ela começou com qual energia? Digamos que eu solto ela simplesmente. Então ela começou. Né? Como não tinha velocidade, não tinha energia cinética, ela começou com essa energia. Bom, para onde que foi essa energia? Essa energia foi transferida para o sistema de várias maneiras. Com atrito no ar, com o ar com o choque que faz com o chão... pode ter deformado minimamente o chão... a bola pode ter esquentado... existem várias maneiras... com que a bola pode se livrar de energia, da energia. E, em geral... acontecem as várias maneiras simultaneamente. Quanto ela perdeu de energia? Tá? Essa é uma das atividades que vocês vão fazer... em casa. Tá? Quanto ela perdeu de energia? Olha... Ela saiu de H0 E depois de, de bater uma vez no chão Ela estava em H1 Tá? Então A energia inicial Era MGH0 E a energia que ela tinha Depois de bater uma vez no chão MGH1 Quanto que mudou a energia dela? mg 1 um menos o outro, né? H1 menos H0. Como H1 é menor que H0, isso aqui é uma quantidade negativa. Claro, diminuiu a, a energia. Ah, Para onde que foi essa energia? Para cá. Quer dizer, quem removeu essa energia? A força de atrito. Tá? Então, se eu tentasse é, entender esse sistema. Com a man de maneira tradicional... pensando na força... na aceleração... é muito difícil. Com a, com a ideia da energia... eu preciso simplesmente medir... a altura inicial... a altura depois de um short... por exemplo... Né, ou de dois ou três... e eu consigo estimar quanto foi perdido de energia. Se não existisse atrito... isso ia ser igual a isso... a variação de energia seria zero. Então, agora... É mesmo com a ideia do atrito, eu também consigo é, incluir a ideia do atrito dentro do, do, da descrição de energia. Eu consigo pensar no atrito como sendo um, um elemento que vai sempre subtrair a energia do sistema. Tá? E assim a gente consegue fazer uma descrição que tá? vale para qualquer sistema. No futuro vocês vão incluir, junto da energia, outros tipos de energia. Energia química, energia elétrica, energia térmica e assim por diante. Né? É, bom. Então, é, tentando deixar um pouco mais claro, vamos fazer mais algum exemplo. né? Vamos tentar entender esse sistema. Da massa mola, né? Que é um sistema muito simples. A gente vai falar dele de novo. Por que, que ele é muito simples? Porque ele representa qualquer sistema elástico que tem uma que se deforma e volta ao normal. E ao mesmo tempo, ele é um sistema oscilante. Então, se eu largo essa mola aqui, ela vai ficar oscilando, tá? Então, vamos pensar em várias situações. Pelo qual esse sistema passa, tá? Inicialmente ele tem uma posição zero, que é a posição de descanso, de equilíbrio dele. Eu puxo ele até uma certa distância X e solto, tá? Então, eu faço o seguinte. Eu trago ele até uma distância X, tá? Ou A, vou chamar de A, e solto. Então, trouxe até a A, velocidade zero e solto. Nota o que, que eu fiz quando eu trouxe ela até A? a? Eu estou carregando o sistema de energia potencial. A minha força, ao esticar o bloco, está carregando ele de energia potencial. Se não houvesse atrito, esse sistema não teria como se livrar dessa energia que eu coloquei nele. E ele ia ficar para sempre, para lá e para cá. O que, que o atrito faz? Remove lentamente essa energia e coloca ela em outras formas. Calor, é, barulho, etc. Bom, eu larguei o sistema. Tá? Situação 1. Um. Como a mola está distendida, ela vai começar a puxar o bloco. O bloco vai começar a acelerar para cá. Vai chegar um ponto em que ele está passando exatamente na posição de repouso. Tá? Como ele está na posição de repouso, a mola está descansada. Ela não está nem comprimida nem distendida. Mas como ele veio sobre o efeito da força de lá até aqui, agora ele tem velocidade, tá? Então essa velocidade vai fazer com que a mola se comprima até que ele chega num ponto à esquerda do ponto de equilíbrio. Que ponto é esse? Que distância esse ponto está do equilíbrio A ah, também. Como que eu sei? Pela conservação de energia. Se... A gente já vai escrever explicitamente cada um dos termos, né? Mas aqui, se eu coloquei essa quantidade de energia, tá? O sistema só tem ela para trabalhar. Eu não estou considerando atrito agora, né? Não tem atrito aqui. Tá? Então o que ele pode fazer, ele transformou essa distensão da mola, essa energia potencial, em energia cinética. Agora ele vai transformar a energia cinética em potencial de novo. Tá? Ele vai até um ponto em que ele para, e essa posição é A ou menos A, se quiserem, né? porque está do outro lado. Situação 3. E daí, como a mola está comprimida, vai produzir uma força nesse sentido, ele vai começar a andar para outro sentido, Lá pelas tantas ele vai passar exatamente no equilíbrio de novo. E nessa situação que ele está passando pela posição de equilíbrio, a mola está totalmente relaxada, mas de novo agora ele tem velocidade na outra direção. Por quê? Porque essa mola foi, foi acelerando ele daqui até lá. Né? Então ele passou pelo zero. Tá? E daí como ele passa por, pelo zero Ele não tem força agindo sobre ele A mola está distendida Mas ele tem velocidade Então ele, ele passa do ponto E vai até lá de novo Então O que eu estou desenhando aqui para vocês É um ciclo né Daqui vem para cá Daqui vem para cá Daqui vem para cá E continuamente né? Ele fica fazendo isso o tempo inteiro tá Bom, o que que eu tenho, eu queria desenhar do lado, mas não vai ficar muito claro, então eu vou desenhar aqui embaixo, tá? Na situação 1, um, eu vou fazer só em termos de, de gráficos, tá? Na situação 1, um, vou botar aqui energia cinética, aqui energia potencial. O que que eu tenho na situação 1? Um? Tenho energia cinética? Não. Então... É... então ela é zero não eu quero chamar mais atenção para tá estou dizendo ela é zero quanto que é a potencial é máxima quanto que ela vale um meio o cada mola vezes a distância ao quadrado Tá? Situação 2 Quanto a é energia potencial? Zero Porque quanto ele está deslocado do equilíbrio? Zero Qual a força que a mola está fazendo aqui? Zero Quanto que a é energia cinética? Bom, é máxima Quanto ela vale? Essa mesma quantidade O mesmo tamanho Tá? 1 meio mv. Ao quadrado. Essa energia potencial, 1 meio de k, ao quadrado, se transformou em 1 meio mv. Ao quadrado. Imediatamente, aqui eu poderia calcular. Vou fazer aqui. Tá? Entre 1 e 2, eu tinha 1 meio de k ao quadrado que se transformou em um meio de mv ao quadrado olha some um meio a minha velocidade vem o m dividindo a minha velocidade nesse ponto depende da massa que o objeto tem, que eu esqueci de anotar aqui, né? Mas que tem esse bloquinho, tem uma massa. Depende da constante da mola, se a mola é muito rígida, pouco rígida. E depende de quanto eu distendi ela. Certo? Certo? Então, nota, esse já é um problema que, tem, que a força é variável. A força está variando o tempo inteiro. A aceleração não é constante, a aceleração é variável. Eu não posso usar aquelas equações da cinemática aqui. Tá? Mas eu posso usar a conservação de energia. Bom, vamos adiante. Parte 3. Situação 3. De novo. Tem energia cinética? Não. Porque, de novo, ele chegou até o extremo e parou. Tem energia potencial? Tem. Mesma quantidade que tinha antes. Mas não é negativa, não, porque o A é ao quadrado. Então, não interessa se o A é para um lado ou para o outro, nem se o V é para um lado ou para o outro, porque ele também é ao quadrado. Então, tá? mesma quantidade que tinha inicialmente, né? 1 meio de K ao quadrado. E situação 4. Tem energia potencial? Não. Porque a mola está distendida. Está bem no equilíbrio dela. Mas ele, naquele exato momento que eu tirei a foto, ele tinha velocidade. Então tem energia cinética. Quanto? Mesma coisa. Então o que, o que, foi, o que aconteceu aqui ao longo e, e vai fazendo o ciclo, né? O tempo inteiro. O que está acontecendo aqui? Ele está transformando na medida que ele vai passando. A mola está transformando a energia potencial em cinética. vem para cá. Veio para cá. Veio para cá. Está subindo uma, diminuindo outra. Subindo uma, diminuindo outra. No futuro, lá no segundo semestre, a gente vai ver que se eu fizesse um gráfico das duas, se eu fizer um gráfico da energia cinética, ela está fazendo isso. Se eu fizer um gráfico da energia potencial, ela está fazendo isso. Tá? É um seno e um cosseno ao quadrado. Tá? Meu desenho não ficou tão bom. Se eu somar as duas, dá sempre a mesma coisa. Que é a energia total. Tá? Então, vocês vejam que essa abordagem da energia, embora possa parecer mais abstrata inicialmente, porque não é uma coisa tão simples de visualizar a energia quanto seria a posição, a velocidade ou a aceleração, mas ela torna as coisas muito mais simples e torna possível trabalhar com sistemas que de outra forma seriam muito complexos. Tá? Então, na maioria das situações, o que vocês vão fazer para resolver os problemas de energia é isso. Situação final, situação inicial. Define bem as duas situações. Né? Que aqui eu fiz em duas cores, ou faz dois desenhos bem claros. O que, que aconteceu antes e o que, que aconteceu depois. Define as energias num instante e no outro. Iguala as duas e resolve para a equação que vocês têm. tá? Então... É, a maioria dos problemas é resolvido dessa maneira, né? Tem muito, a gente consegue raciocinar de muitas maneiras no, na vida real, né? E, e no trabalho pensando em termos de energia, né? Para onde foi a energia, de onde veio a energia, né? E assim por diante, tá?